Salve, sou a Marco Querini. Agora de manhã acabei de fazer meus exercícios físicos e agora acabei de fazer meu treino para maratona. Em outro vídeo eu já tinha falado sobre a diferença entre a gente insistir e persistir e é um tema que vale a pena. Caso você não tenha visto esse vídeo, vale a pena você ver. Mas tem algo que normalmente eu também faço para sempre criar novas sinapses no cérebro. A gente tem uma tendência, o nosso corpo tem uma tendência, o nosso cérebro ele quer manter as energias no mínimo possível. Imagina que a energia para manter o nosso corpo são 12 watts, a mesma intensidade que uma lâmpada de geladeira. Então, quer dizer, 12 watts para manter todo o nosso corpo, ele tem que estar sempre em estado de stand-by, ou seja, de guardar energia, de manter energia. Então a tendência do nosso corpo, a tendência do nosso cérebro, é fazer com que todos os nossos desgastes sejam os menores possíveis. Mas isso tem um lado negativo. Tem um lado negativo principalmente relacionado à atividade física. Hoje a gente está cada dia mais acostumado com a tecnologia, com os automóveis, com os meios eletrônicos, com tudo aquilo que faça com que a gente não pense ou faça pouco esforço. Então, eu, pelo menos, tenho praticado atividades físicas e utilizo também essas atividades físicas para fortalecer a mente. Mas você ficar sempre fazendo as mesmas coisas, às vezes, pode ser desagradável, começa a se tornar rotina. E para que isso não vire rotina e comece a não surtir efeito no desenvolvimento de novas sinapses e de uma nova realidade dentro do meu mundo, dentro da minha realidade interna, eu procuro alternar. Então, por exemplo, hoje, na hora de correr, em vez de fazer no sentido horário, eu fiz no sentido anti-horário. Amanhã, talvez, eu faça no formato de um 8 entre os quarteirões que eu estou correndo aqui nos Estados Unidos. Então, cada vez eu sempre procuro fazer algo diferente. Hoje, por exemplo, correndo, eu cheguei próximo de uma farmácia e lembrei que eu tinha que comprar lâminas. Então, eu já aproveitei o tempo, já comprei as lâminas para poder fazer a barba, né? manter o, o rosto com uma boa aparência. É sempre importante também a gente estar se preocupando com a parte estética, claro, né, com o nosso físico, com a nossa limpeza. Bom, mas a questão é simplesmente tentar sempre criar novas sinapses e sempre criar de forma positiva. Não que se torne uma rotina, mas sim um hábito positivo e um condicionamento e um desafio. Ou seja, o que, que você pode fazer hoje que você não fez ontem? O que, que você pode fazer hoje? que seja um pouco a mais dos limites que você fez ontem. Então, essa é uma forma de estar sempre alimentando o teu cérebro e se acostumando com novas atividades, com novos desafios, que são desafios para si próprio. A gente já passou o período da Olimpíada, mas isso não significa que a gente não possa estar sempre vencendo os nossos próprios limites. Bom, esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Caso tenha gostado, assine o canal, curta o vídeo, deixe seu comentário e caso você entenda que esse vídeo tem uma mensagem de bem que possa auxiliar outras pessoas, compartilhe. Afinal de contas, a transformação começa primeiro em nós. Depois, é claro, a gente ajudando a quem a gente ama. E vamos, claro, também ajudar na construção de um mundo que possa ser muito melhor, muito mais positivo, com pensamentos que sejam de transformação, superação, de crescimento e de grande amor. Forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.